Meu nome é Vilmar Leandro de Santana, sou chucuru de Ororubá e estou cursando a licenciatura em Física no IFPE Campus Pesqueira. Meu pai é chucuru, nascido no território, e minha mãe, Cambioá, é nascida no território Cambioá, em Bimirim. O nome, a palavra chucuru de Ororubá, vem da junção de duas palavras: Uru, que é um pássaro da mata e o Bá, é uma árvore, então a junção desses dois nomes aqui dá origem ao nome Chucuru do Dororubá. É, são 24 aldeias, cerca de mais de 27 mil hectares, hoje é, 98% do nosso território está demarcado, mas a gente não tem a terra como propriedade, a gente tem a terra como subsistência, a gente é, tem a terra para sobreviver dela, é a nossa mãe, não para comercializar. Aqui é tudo decidido coletivamente. O povo chucuru não luta só por eles, trabalha em coletividade, pensando no bem-estar não só nosso, no bem-estar do outro. O conhecimento era passado na oralidade, né? era onde era os nossos toipes, nossos velhos, passavam esses conhecimentos ancestrais, que é passando de pai para filho, para neto. Então era assim, aí eu saio do território, mas o território não sai de mim. Né? Então é na rua, na rede e na aldeia. Estamos lá, somos chucuru, lutando por direitos, mas também sabendo dos nossos deveres como cidadãos pesqueirenses e cidadão brasileiro. Então a Constituição de 88 teve uma participação massiva do povo Xucuru, buscando melhorias não só para o povo chucuru, mas para todos os indígenas desse país. Nosso povo sempre pensou em educação. Em 56, 57 já saía parentes daqui do território a pé para pedir ou em busca de uma educação para dentro do território. Então, hoje, graças à luta desses companheiros, e do cacique Chicão, e de nossas lideranças, e do nosso cacique Marcos, hoje nós temos uma educação dentro do nosso território específica e diferenciada. Chegando ao IFPE, Campos Pesqueira, lá já encontrei outros parentes que já estavam militando né, por, esse, por esse espaço. Esse espaço é um espaço do povo, feito para o povo, não só indígena, não só quilombola, mas para o povo de periferia. Não só é transmitir o conhecimento acadêmico, mas tem essa preocupação quanto ser, quanto pessoa, quanto ser humano. Então, respeitando nossas diversidades, seja a diversidade indígena, a diversidade quilombola, LGBTQI+. Então, eu também, no IFPE, faço parte do núcleo de inclusão. Por mais que tenha o um acolhimento da instituição, mais a gente tem um acolhimento do corpo a corpo, do dia a dia, do contato. Porque, apesar de ser uma instituição gratuita, tem uns custos. Tive a felicidade, de, junto com os parentes, e a Brasília lutar pela Bolsa Indígena e Quilombola. Aí eu fui para lá, mas o meu intuito era fazer direito para defender meu povo. Ó. Mas, no percorrer da caminhada, encontrei um professor de Física e fui me apaixonando pela matéria, fui me apaixonando e fui descobrindo que a Física está presente em tudo. A Física e a Matemática estão presentes no nosso cotidiano. Então quando eu chego no, no IFPE, que começo a fazer minhas pesquisas, que começo a desenvolver experimentos de baixo custo, eu me apaixono cada vez mais pela física. Mas a física está presente na sua casa quando você liga o fogão, a física está presente quando você vai tomar banho no seu chuveiro. Aí eu começo a trazer a física, já no começo já começava a trazer a física para o cotidiano dos meninos. E a gente começa a fazer a interligação das coisas. Participei de alguns congressos acadêmicos, Mostrando que o IFPE produz conhecimento, pesquisa, mas também mostrando que um índio pode desenvolver pesquisa. Um índio tem capacidade de desenvolver pesquisa de qualidade. O que outra hora nos faltou foi apoio. Outra hora foi nos usurpado o direito de estar na academia, estar no, no, no IFPE. É, antes de tudo, ser e ter minha identidade respeitada. O IFPE tem esse respeito para conosco. Né? E ser IFPE é tentar oportunizar outros a ter essa mesma educação. O IFPE, Campos Pesqueira, me trouxe a oportunidade né? de levar a informação ao meu povo e ter essa troca de experiência. Porque o IFPE não só é educação escolástica, aquela educação que você chega lá, senta, aprende, saiu, pegou o diploma e foi embora. Não, o IFPE tem uma pegada humana. Então essa, o IF está lá nos esperando de portas abertas.